sobre bem-estar, sobre pessoas, sobre resultados de trabalho, sobre condições de saúde, de felicidade, hoje nós temos muitas pesquisas e muitos programas muito atrativos e interessantes que elas, eles partem do princípio de que uh, a pessoa pode uh, atuar de uma forma mais sistêmica. Então é importante a pessoa ser educada para o seu bem-estar, uh, ser qualificada no trabalho, e com essa, com essa outra preocupação, hábitos saudáveis, o que, que a gente tem? A gente tem visto que estresse é algo que faz parte da discussão do dia a dia no trabalho. E o estresse, que pode ser tanto o eu stress, que é essa adaptação positiva, construtiva do dia a dia, como o distress que é essa condição de adoecimento, quando você uh, ou está esperando alguma coisa acontecer, a gente chama esforço de resistência, aí você adoece porque as coisas não acontecem, ou por exemplo, quando você fica muito tempo sem fazer ginástica e vai fazer uma, uma atividade uh, intensa, daí começa a doer tudo, e a gente chama isso de estresse. ou você assume um cargo novo que você não está qualificado, seria um, um destresse, quer dizer, uma condição negativa de adaptação no trabalho. Existe também um destresse que é por sobrecarga de trabalho, por falta de qualificação, por excesso de envolvimento afetivo, é, não ter clareza qual é a definição do seu papel. Então, esse olhar sobre o estresse no trabalho, ele tem uh, atraído muitas ações, uh, muitas reflexões e muitas políticas e muitas ferramentas de avaliação sobre, olha, veja por que, que você está estressado, no sentido negativo de estressado. E esse veja por que pode ser o que a gente chama somatizações, enxaquecas, gastritis, uh, dor de ouvido, dor de coluna, que envolvem o corpo também, mas essa esse desconforto emocional naquilo que você está fazendo. Existem outras síndromes muito interessantes, por exemplo, do burnout ou do esgotamento emocional. São aquelas situações em que a pessoa se envolveu muito com o trabalho que faz, mas não teve o reconhecimento esperado. Isso acontece com professores que atuam com crianças e não tem tempo de descansar, recebem baixos salários, médicos, enfermeiros, as, os cuidadores, a gente chama, eles têm um amornamento das emoções. Há também as pessoas que têm muita responsabilidade, mas não têm o apoio, ou não têm informações sobre por que está que fazendo aquele trabalho qual é a entrega. E o relacionamento de atendimento também é bastante desgastante. Você repre representa o seu órgão, presta um serviço, parece que você tem muito poder, mas não tem. Muitas vezes você é muito maltratado, por quem está uh, pedindo um serviço público. Então, essas síndromes que a gente chama, ligadas ao distress, elas têm gerado ações bastante atrativas de qualidade de vida, tanto dentro da organização, como por iniciativas pessoais, em relação à alimentação, atividade física, que é onde você vai uh, se condicionar para aguentar essas pressões do dia a dia, é, as atividades de comunicação assertiva, uma espécie de atualização sobre os rescaldos de frustração emocional. Então essas são ações muito ligadas ao bem-estar mais associado à saúde. E sobre o comprometimento no trabalho, engajamento e qualidade em relação às atividades do trabalho. Esse é um outro passo que é, mostra uma evolução da gestão pública, que é, vamos olhar né, o servidor e o gestor também vai olhar de uma forma mais ampla. Vamos entender suas necessidades, suas expectativas e vamos estimular que tome atitudes envolvendo melhorias ergonômicas, por exemplo, hábitos saudáveis, valorização do, do, do próprio servidor. Então, essa é, tem sido uma ação muito ligada à busca ou à construção de valores de felicidades no ambiente de trabalho. Várias felicidades, pessoal, organizacional, é, comunitária, etc.